E agradeço você por ter vindo até aqui. Até já. Opa, agora eu vou explicar para você, então, como é que você faz para ter acesso gratuito ao curso, onde eu vou ensinar passo a passo, de cada caixinha dessa, qual é a estratégia que você precisa fazer em cada caixinha para conseguir implementar essa estratégia aí, que dá para ter um faturamento de 20, 30, 40 mil reais, e aí é infinito. Quanto mais isso cresce, mais você tem ganhos, mais curso você desenvolve. Polozzi, como é que eu faço para participar. Eu te agradeço por ter vindo até aqui, tá? Muito obrigado. Polozco, como é que eu faço para participar? Para que você entenda, para que você consiga ter acesso a esse curso e entenda a estratégia, eu preciso que você participe da minha palestra. Se você não participar, não entender, não ver como é que eu faço a palestra, os gatilhos que eu uso, a estrutura que eu faço você não vai conseguir entender depois o curso, então eu preciso, é requisito, é requisito participar da minha palestra, é requisito participar da minha palestra. tá? Porque depois fica muito mais fácil a hora que eu estiver ensinando, eu sei que eu estou ensinando para pessoas que já participaram. E eu não vou ter que ter, perder tempo ali, a pessoa não vai entender o que eu estou fazendo, do que, que eu estou falando. Então a pessoa participou da palestra, fica muito mais fácil eu explicar. Poloço, como é que eu faço para participar da palestra? É, eu vou fazer um webinário talvez você seja de longe, então eu vou fazer um webinar dessa mesma palestra, do mesmo jeito, vou fazer a palestra como se eu estivesse fazendo para um público mesmo, para uma plateia, não vou nem fazer sentado, eu acredito que eu nem vai fazer sentado, eu vou fazer ao vivo mesmo, como eu faço, para você ver como eu dramatizo, a forma que eu falo, o jeito que eu falo, como se eu estivesse fazendo para um público mesmo, ao vivo, e você vai poder participar, e ali você vai ver já como é que eu implemento, como é que eu faço a estratégia, então o requisito para poder participar desse webinar é você, para você participar do, do ter acesso ao curso gratuito, é você participar desse webinar. Só que tem uma, uma coisa: esse curso só vai estar disponível para os 50 primeiros que fizerem a inscrição. Então aqui embaixo, aqui embaixo vai estar a data, tem a data aí do, do webinar o horário, como faz para participar, como faz para fazer a sua inscrição, o valor, está um valor simbólico, realmente um valor simbólico, pelo que você vai aprender aqui. Eu vou te ensinar uma estratégia onde você vai conseguir ter aí um ganho, um faturamento, porque eu vou te ensinar... É muito baixo, só que só vai funcionar, eu só vou dar esse curso aqui para os 50 primeiros que se inscreverem. Para os 50 primeiros. Por quê? Porque esse curso aqui é um curso que seguramente eu poderia vender ele por 4 mil reais e eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma primeira edição dele gratuita, onde eu vou me aproximar mais de pessoas ali para ensiná-las, colocar essa estratégia para rodar, fazer funcionar isso e depois eu vou vender a 4 mil reais esse curso. Você acha que vale 4 mil reais? Sinceramente, um curso que te ensina uma estratégia para você ganhar 20 mil reais por mês... E isso com ganhos e possibilidades infinitas, você acha que vale a pena? Sim ou não? Acredito que sim. Então eu vou vender a R$4.000,00 então, para os 50 primeiros que se inscreverem para o meu webinário. Aqui embaixo está as informações. Vão aí ter depois... Eu vou, vou ver se você participou, tá? vou ver a sua presença no seminário, no webinário. Se você fez a sua inscrição e participou, até o final você vai ganhar o acesso ao curso aqui que vai ensinar cada estratégia dessa. Então, eu te agradeço, muito obrigado. Deixa o um comentário lá embaixo, tem um comentário, um lugar para você deixar o seu comentário, o que você achou da aula, o que você achou dessa estratégia, suas dúvidas, se você quiser falar comigo, deixa ali, eu vou me esforçar para responder todos os comentários, é o comentário que me incentiva, é o seu comentário que me incentiva a continuar fazendo isso. Então, muito obrigado, eu te agradeço, E aproveita e faz a sua inscrição agora, que ainda dá tempo para estar entre os 50 primeiros. Tá certo? Então, clica aí, faz sua inscrição agora. Não clicou ainda? Vamos, clica! Aproveita, tem poder quem age. Vai lá, faz logo, você vai conseguir. Bom, agora eu estou indo de verdade eu te espero então no webinário. Um forte abraço e até lá!